O que não é obrigatório o uso de referências é quando você escreve as suas análises com base nos outros autores. Então, assim, você tem lá conceitos, então conceitos vêm de outros autores. Você tem outros estudos, outros estudos vieram de outros autores. Tá? Então, com base no autor X, eu entendo Y. Tá, então, eu estou fazendo, sei lá, estou fazendo um trabalho sobre alfabetização científica. Então, alfabetização científica, de acordo com esse autor, é isso, isso e isso. Então, eu tenho que referenciar, é obrigatório. Uh, alfabetização científica já com base no outro autor, é isso, isso e isso. Eu tenho que referenciar, porque é outra pesquisa. Beleza. Apresentei esses dois autores. Então entende-se que, então compreendemos, então analisamos, então chegamos à conclusão que a alfabetização científica é um processo que tem como... Então aí você está escrevendo o que você achou. Então aí você não vai referenciar, você não vai citar, porque é o que você entendeu, é a sua contribuição, é a sua análise, é o que você colocou lá. Tudo que você pegar de outros autores... Todas as ideias, conceitos, é, análises, informações, gráficos, tabelas, imagens, tudo que vier de outros autores, você tem que referenciar, você tem que citar. Você vai citar e depois vai referenciar. Tá? O que não é obrigatório, o que não é obrigatório é a sua contribuição, é a sua análise, é a sua discussão, é a sua conclusão, tudo bem? Aí você, beleza, terminou o trabalho.